pelo prazo de 15 dias podendo ser prorrogados por iguais períodos as atividades educacionais em todas as instituições da rede de ensino pública e privada. Vem prorrogar por mais 15 as atividades educacionais da rede pública do estado pelo período de 1 de abril a 16 de abril. Hoje é meu 14º dia de quarentena, acordei cedo para fazer videochamada, e enfim, amanhã vai ter vídeo chamado o dia inteiro Hoje eu acho que eu não vou fazer mais nada Eu só preciso lavar meu cabelo que ele tá um caos E se vocês ouvirem alguns gritos é porque meu irmão tá no computador Assistindo youtubers que gritam Eu fiz um setup pro mês de abril que eu fiz antes de ver o comunicado do, do Estado. E aí ele ficou bem pequenininho e bem minimalista. Tem três semanas aqui nessas duas folhas. Porque eu meio que estava sentindo que não ia acontecer muita coisa e, e eu ia precisar de, um, de poucas linhas para as atividades diárias. Então, ficou três semanas em duas folhas. E, enfim... Bem simples, não tem muito o que falar, eu tô bem triste na verdade com isso, com essa situação. É o é meu último período da faculdade, era o meu último período da faculdade e eu tava bem empolgada pra terminar o um estágio, pra terminar meu TCC, sabe? E aí eu não vou terminar do jeito que eu queria, basicamente. A minha universidade muito provavelmente vai seguir as ordens do estado de continuar a quarentena até o dia 16 de abril. E eu vou continuar em casa, fazendo vlogs semanais, gravar vídeos, estudar bastante. Eu tô estudando nessa quarentena muito mais do que eu estava estudando quando eu estava no estágio. Porque no estágio eu tenho muita preguiça de estudar. Isso é um fato que eu sei desde o semestre passado, quando eu estava no estágio de neuro, e o TI. E agora eu percebo que eu tô estudando muito mais, porque hoje eu estou em casa. E os professores estão forçando a gente a estudar, né? Então, eu não sei se é de, um, de todo um negativo, de todo um positivo. A luz tá diferente da câmera, tá? Porque eu coloquei um formato de luz diferente. Eu espero que fique melhor. Mas se não ficar, eu mudo de novo. E é isso. Vamos continuar a rotina de homeschool, home office, home tudo. Continuem em casa. mais uma videoconferência e eu tava com uma cara muito ruim e aí eu passei hidratante labial para dar é uma melhorada fiz meu café estou só esperando agora a professora chamar a gente pra entrar na live que eu vou terminar de organizar aqui essas lives matutinas acabam comigo de verdade eu tô muito baqueada ainda pra fazer qualquer coisa nesse horário da manhã, porque eu tenho indo dormir muito tarde. você é... pela minha voz. a Minha voz ela não tá descansada. Quando ela tá grave assim é porque eu não eu dormi o suficiente. Eu não descansei a minha voz o suficiente e ela fica assim, muito grave. É complicado porque você tem que falar que o seu professor com essa voz de quem não descansou a voz. Mas paciência, né? Dias de luta. Pra vir os dias de glória, né? E por enquanto a gente tá lutando aí, ó. Lavei o cabelo ontem, fiz tipo uma fitagem, só que tipo, no cabelo inteiro, gostei muito do resultado. Tá bem brilhoso o meu cabelo Solar, tá aparecendo aqui O solar ele tá com a mania de querer aparecer nas lives, gente Tá é terrível, terrível, terrível O professor mandou o um vídeo oh, O link E vamos de videoconferência Pedindo pra entrar na reunião Eu vou entrar E depois eu mais pra vocês. Então eu tive a primeira conferência pela manhã e foi bem tranquila, foi só discussão. Já tem uma tarefa para fazer para semana que vem. E daqui a pouco eu vou ter uma outra conferência, daqui a 20 minutos. Vai ter uma outra conferência de ortopedia E... Eu já almocei e tudo E... Vou pra segunda conferência do dia agora Eu espero que não tenha tarefa também Agora, né? Não tem uma tarefa agora Fazer agora, e entregar agora ah, E vamos Coloquei uma sombra rosa Porque... Não tem motivo é isto, eu só coloquei uma sombra rosa te eliminar hoje, curiosamente é o um motivo que te trouxe até aqui e que te fez fazer história nessa temporada, mas acaba agora. Pior você tá eliminado. Ah! Bom dia, 2 de abril eu vou fazer o um café da algona agora. Que virou febre no TikTok. Eu não estou gravando nada pro TikTok ainda, eu acho. Que vai que eu comece a gravar para lá. E uma rede social bem legal. Nossa, essa cama estala muito. Tem cima da cama do meu irmão. É, eu vou fazer o café da Algona agora, que é você coloca uma colher de café instantâneo. Uma colher de açúcar e uma colher de água e bate. E aí agora eu vou colocar leite de amêndoas, porque eu sou extremamente intolerante à lactose. E tomar este café. E como ele é um café bem forte, eu vou colocar bastante leite de amêndoas. E aí o bonito desse Dalgona da é que o pessoal coloca leite primeiro e depois coloca espuma por cima. Só que... A gente só suja a louça fazendo isso Porque você, tipo, tira de um recipiente Pra colocar em cima de outro Mas o recipiente que você usou vai ficar sujo de café E querendo ou não, você vai desperdiçar um pouco de café também Então eu coloco o leite aqui E aí... É isso Eu vou mostrar como é que ficou Eu tô meio triste, porque o último vídeo do canal não deu muita visualização. Meus vídeos já não tem muita visualização, mas o último vídeo, assim, foi... Teve quatro visualizações, eu acho. Enfim, não vou desistir. Isso é o YouTube me castigando, porque eu fico muito tempo sem postar. Então, eu vou só continuar. Tentar não pensar nisso. Como eu disse, esse café ele fica muito forte. E muito doce E aí o leite de amêndoa também tem um, um doce E aí pra quebrar Além do café, né, que quebra o doce Eu coloco um pouquinho de água Mas bem pouquinho mesmo Pra quebrar um pouco do doce E do café também Que fica um café bem forte Hoje eu ia assistir o vídeo Que eu mostrava que eu tinha adotado lá. Eu vou deixar aqui nos cards ele tá tão grande. Você tá enorme, filho. Olha pra você. Te amo tanto, filho. <risos> ele tá hormonando, ele tá bem tranquilo. Não é sempre que ele fica tranquilo no colo. Né? É. Outra coisa que aconteceu é que eu não acordei a tempo da minha aula de respiratória e ela não foi uma aula muito proveitosa pelo que falaram. E a gente vai voltar para a aula às 14. Então eu vou dar uma estudada agora do que, que falaram para que tem que estudar e depois eu vou voltar duas horas para aula. E, na verdade, eu vou só terminar de tomar meu café e eu vou lavar meu rosto porque eu entrei no meu ciclo menstrual e aí começou a aparecer algumas espinhazinhas assim, tranquilo, normal do da minha do meu ciclo mesmo. E eu comprei um sabonete novo para usar quando eu tiver nesses dias que eu vou mostrar pra vocês. Outra coisa que eu queria falar é que eu tô muito nesse site aqui, que é eu... o Doméstica. é esse que é um curso de aquarela que eu tô fazendo só que assim é muito triste eu tá fazendo o curso de aquarela e não estar tá podendo tipo fazer os exercícios na prática mas eu tô anotando tudo pra poder fazer assim que eu comprar minha aquarela da Winsere Newton e o celular fica sempre aqui assim ó mas às vezes dá a louca nele ele levanta e passa aqui na frente e aí eu deixo meu celular aqui porque a câmera do notebook não tá funcionando Daí ele passa na frente da câmera. Você tá brava? <risos> Enfim. Aí eu fiz ontem, eu terminei ontem um curso de fotografia. É, fotografia criativa pro Instagram. Aí eu vou continuar aqui a é de aquarela. Pode ver que eu tô bem no início ainda. É, e aí tem esse aqui também de fotografia digital, que eu também tô fazendo. E aqui é introdução à criação de personagem estilo cartoon, que é ilustração também. Aí aqui que ficam os cursos que estão disponíveis, nessa aba aqui da doméstica.org barra fica em casa. E aí quando eu terminar esses três eu vou atualizar aqui para ver se tem algum outro curso que eu queira fazer. Se você não quiser fazer nenhum curso também, não precisa, tá? Mas eu tô aproveitando pra fazer com calma, não me cobrando tanto. E eu fiz dois cursos até agora, eu fiz um de, de aquarela, só que eu fiz no, no CREANA. E fiz um de fotografia aqui no Doméstica. Aí eu vou terminar mais um de aquarela no Doméstica. Dois de fotografia e outro de ilustração. E é isso. Falei que eu ia compartilhar quando eu achasse os conteúdos de graça. Se você tiver afim, é claro. Então, nessa quarentena eu comprei coisas pra unha. Aí eu comprei esmalte amarelo e preto pra fazer essa gracinha aqui, ó. Aí o creme que eu falei pra vocês, que é esse aqui, ó. Eu nunca tinha ouvido falar dessa marca, eu conheci ela pelo Pinterest, só que eu conheci ela primeiro com o laranjinho, que eu vou colocar a foto dele aqui, e aí muita gente falava que era muito bom, número um indicado pelos dermatologistas e tudo mais, e aí eu descobri que pra minha pele o melhor é esse amarelinho mesmo, porque eu tenho acne esporádica. Já tive uma temporada aí que eu tava tendo crise de acne, e eu tava tendo acne... Muita acne toda hora Mas agora eu não tô tendo mais Como eu tinha antes Então ela é mais esporádica Então esse é melhor pra minha pele E aí eu vou revezar ele com o La Roche Que eu mostrei um pouquinho mais cedo Eu gostei de como ficou minha unha Quarentena fazendo eu Voltar a fazer minhas unhas Aí eu vou ver se eu faço nas outras Provavelmente, né? Ficou legalzinho, ficou feio não Mas o negócio é fazer todas as outras tem que lixar, polir tudo enfim vou fazer